pessoal que tiver interesse nesse tipo de material a descrição está embaixo do vídeo essa aqui é são as variônica modelo 2 então a... logo nós vamos falar com o outro modelo 3 também que nós vamos apresentar juntos elas têm a, a parte embaixo que é a câmera que é com rosto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 vamos ao vídeo dia a todos sou maurício mococa é, hoje nós estamos aqui nós então vamos fazer um vidinho aqui mostrar as variônicas aqui é um produto que nós e nós é, tem. pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas ela é feita toda de metal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 pais lá a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo